Bom dia, mano. Beleza? Como é que você tá? Hoje é quinta-feira, agora são exatamente 7 horas da manhã. A gente vai deixar o Zé Ruelinha na escola e vamos levar a Amanda ali pra tirar o RG novo. Desde quando a gente casou, ela nunca tirou o RG novo porque ela trocou o nome. Ela acrescentou meus dois últimos nomes. Que na época, quando a gente casou, não podia tirar apenas o um nome escolhido, tinha que ser os dois últimos. Eu não sei porquê, mas é assim que funciona hoje, pelo menos. Eu tenho duas coisas pra falar no começo desse vídeo, mano Eu sei que provavelmente pra algum de vocês que me conhecem realmente sabe que eu não ainda não tô conseguindo ser natural Porque eu não tô conseguindo conversar ainda muito bem com você Porque eu fico com um pouco de vergonha, mano Às vezes eu me sinto um pouco acanhado, em tá? Sei lá, não sei te falar direito como é que é a segunda das coisas é... Eu tô com uma espinha nas costas, mano, que tá doendo muito, velho. Eu não consigo nem encostar, tá ligado? Você encosta, você encosta um pouquinho já dói, meu Deus, mano. Se você já teve uma espinha que te incomodou tanto, mano, comenta aí na moral aonde foi. A minha tá no meio das costas, literalmente. Então, mano, esse, esse vídeo aqui é mais uma oportunidade de a gente continuar se conhecendo um pouco melhor. Então, já que esse canal é pra mostrar um pouco da gente, um pouco da família né não é à toa que o nome dela é Família Gotes Então, mano, beleza Eu prometo que eu vou tentar me soltar um pouco mais Quando eu estiver fazendo o vídeo Eu vou tentar ser um pouco melhor Eu vou tentar... É, eu vou aprimorar isso conforme vai passando o tempo, beleza? Queria agradecer também as pessoas que estão tá vindo do Instagram E dando uma força aqui no canal Tipo, tudo bem Algumas pessoas gostam, algumas não Como eu tô no começo, eu tenho que compartilhar muito Então geral que me segue, eu sempre mando um direct pra ela Pra ela poder, né, mano Conhecer o canal, porque não só o Insta Não é só o Insta que eu fico eu Também fico aqui meu. Então nem todo mundo que eu vou lá e mando esse direct Significa que ela vai vir aqui Ou não, que ela vai conhecer Aqui ou não Tá? A maioria de 50 Directs que eu mando mais ou menos Tipo, sei lá 6 cola, tá ligado? 6 vem aqui e dá uma força mas eu tenho que compartilhar muito, muito, muito A gente tem meio aquela síndrome do inscrito, tá ligado? O que acontece? Quando o cara vê que seu canal tem pouco inscrito Geralmente ele não quer se inscrever Teve um cara que perguntou se eu era o maluco que fazia o canal do BV mano. Que, que BV que é esse, né mano? E aí ele me falou que é o canal de um cara que vai nas escolas e faz os outros perder o BV Eu falei, ah, não, no mínimo sou eu, né? É bem parecido nós dois. Hoje é mais um dia, meu dia é corrido, então eu resolvi trazer mais um dele hoje. Mais pra gente conversar mesmo, beleza? Então é isso, mano. Eu vou tô indo ali no poupa-tempo levar a Amanda pra fazer aquele esquema que eu falei. E daqui a pouco eu volto. Agora eu vou aumentar o som, curtir minha música. E vocês ficam aí descansando. Com o poder de salar de dedos você já vai estar tá em outro lugar. O é, bagulho é louco. Se liga, mano, você que não conhece aqui, ó Tá vendo ali na frente aqui, ó Bem nesse pontinho aqui, ó Lá é o estádio do Corinthians, mano O famoso Itaquerão E a gente já chegou no nosso objetivo já, mano Nitro Itaquera Eu acho que eu vou parar o carro lá dentro do shopping, mano Boa, oh, bem-vindo ao shopping Itaquera, garoto É nóis e aí, mano, chegamos aqui no shopping Taquera E a gente, se liga, mano, ó Aqui atrás tem logo um parquinho E esse parquinho não tava aqui Quando a gente veio da outra vez, não, mano Também faz uns 100 anos que a gente não vem Então, mano, finalmente Esse é o shopping Taquera O bagulho, é, ele é gigantesco, mano Mas é caro demais também, viu, filho? Isso aqui é pra quem tem, tá? A gente tá aqui só pra tirar o documento, não passear no shopping então vamos lá, mano. Daqui a pouco eu não sei se eu posso filmar dentro do shopping porque eles embaçam muito, mas se puder, daqui a pouco eu mostro pra vocês algumas coisas aí, beleza? Pra você que é de fora e não conhece. Então, mano, hoje a gente veio tirar um simples RG. Amanhã a gente pode estar tá vindo tirar algum documento aí, sei lá, pra poder estar tá viajando pra outro lugar. Já pensou que da hora, caralho, isso é muito foda. Então é isso aí, mano. Até daqui a pouco. Chegamos! Chegamos na fila do PPT, Cara de quem tá animada pra tirar o RG. <risos> Aí, mano, olha que bagulho engraçado que aconteceu. A gente trocou de lado e a Amanda veio fora digital, assinar e tirar foto. Daí a gente sentou no começo do, dos bancos, que são vários bancos, ó. É banco, é banco pra caramba. Então o que acontece? A gente sentou lá no começo. Daí a chamou ela aqui mais pro fim. Tá? Aí, do nada, mano, veio um moleque correndo e me chamou. Né, na hora que eu tava, tava segurando a câmera, eu falei, será que alguém me conheceu? Eu falei, pô, você deixou o caixão toalha. <risos> Tomar um cafezinho Estamos indo embora Aqui tem um parquinho novo Colocaram Dentro do shopping Aí mano, você viu esse parque que eu acabei de mostrar? Se esse vídeo aqui bater pelo menos 40 likes eu vou levar o Enzo não naquele parque, mas num parque que tem aqui próximo. E eu vou gravar isso ele vai, vai ficar muito feliz. Então já sabe, meu querido. Se você gostou do vídeo, compartilha. Chama um amigo pra vir aqui. Tamo junto e fui!